Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando. E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui que eu quero te mostrar é, como você pode fazer um vídeo bacana, tá? É, e sem, muita, sem muito esforço, sem muito mega produção, nada disso, tá bom? Vou te, te mostrar de maneira simples como você pode fazer um vídeo muito bom. É, então. Antes, se você ainda não é inscrito, eu peço aí que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos e lógico, como você vai gostar desse vídeo, você então possa dar o seu like, tá bom? É, e lembrando, o curso de ranqueamento de vídeos é O Pulo do Gato, tá? Do Erivelto, que é um ótimo curso que tem muitas ferramentas bacanas aí para você. É explorar muito o mundo dos vídeos, tá? E tem muitas dicas e ferramentas excelentes, tá? O link aqui, ó, tá na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. É, como que você pode fazer é, um vídeo muito bom, tá? Uma qualidade legal e para ajudar no ranqueamento. É, é muito importante, primeiro, que seja um vídeo seu, tá? É, não copie vídeo dos outros, né? Produza o seu próprio conteúdo, como eu estou fazendo aqui agora. Estou produzindo o meu próprio conteúdo para o meu próprio canal, tá? É, então, é o seguinte: faça uma pesquisa, por exemplo. Se você for falar sobre é, como perder barriga, por exemplo, tá? Se você falar sobre perder barriga entre em alguns sites é, e escreva um texto baseado naquilo que você ver é, naqueles sites, tá? Pega um texto, monte um texto legal, não precisa ser mil palavras, duas mil palavras, pode ser um texto curtinho, tá? É, mas que ele tenha um começo, um meio e um final, né? Se for algum produto, você falar alguma coisa sobre o produto... Fala sempre sobre, o link está na descrição, um clique aqui, né? Sempre palavras de ação, tá? Isso é muito importante para o vídeo. Então, que o vídeo tenha sempre um começo, se apresente no vídeo, tá? E dentro do texto, um texto bacana, explicativo, de preferência que você dê uma dica, que você faça o que eu estou fazendo aqui com este vídeo. Né, dê uma dica, mostre um caminho para quem está assistindo ao seu vídeo né, Porque é isso que faz as pessoas se engajarem naquele material E aí você vai tendo mais visualizações Pois é, uma pessoa vai falando para outra, vai falando para outra Além disso, é, se for um vídeo bom, de qualidade, legal O YouTube, o robô do YouTube sabe reconhecer isso E aí ele vai recomendando para mais pessoas, tá? E aí as suas visualizações vão crescendo. Né? Então é assim. Então, é, não se esqueça daquela regrinha que eu falei nos vídeos anteriores. Uma boa, um bom título uma, com a uma palavra-chave, tá? Das tags da palavra-chave. sua palavra-chave principal, ela deve estar no texto pelo menos de duas a três vezes. Duas vezes já está bom. É, então, um bom título com a palavra-chave. Uma boa descrição com esse texto que você colocou aí, que você falou. Esse texto deve estar na descrição. Um bom conjunto de tags, tá? O vídeo com uma boa iluminação, né? E tendo uma boa dinâmica. Para sem ser é aquele vídeo muito demorado, muito arrastado. Seja rápido na mensagem que você quer passar. Tá bom? E assim as pessoas vão melhorando a visualização e com o tempo isso vai só aumentando, tá? E faça sempre uma boa dica que eu vou falar num próximo vídeo sobre sequências de vídeo. Isso são muito importante, é, engaja muito bem, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, então dá seu like, inscreva-se, compartilhe, tá? Pois o conteúdo pode ser importante para outras pessoas também. E não se esqueça do curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto. O pulo do gato está aqui ó, na descrição deste vídeo, tá bom? Se você então quiser fazer algum comentário, fique à vontade, pode usar a aba de comentários, eu vou responder na medida do possível. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais!